Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae. Hoje vocês vão perceber que nós estamos aqui num formato completamente diferente, não, estamos, não, não podemos mais fazer no estúdio por questões de restrições mesmo, né, de isolamento social, é, mas está cada um da sua casa e vamos fazer o melhor para que tudo ocorra bem e a gente possa tocar essa segunda semana da série Seu Negócio em Tempo de Coronavírus. O tema de hoje, beleza, sabemos que é muito esperado por todos vocês. Vão deixando suas perguntas, que eu já vou apresentar aqui quem está conosco. De Brasília, Andresa Torres, coordenadora nacional de Beleza do Sebrae. Bem-vinda, Andresa. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é, participar desse bate-papo. Vamos lá, vamos perguntando e a gente vai aqui respondendo o que... É a gente precisa para passar esse momento. Isso aí, vai dar tudo certo. Chamo também a Maísa Blumefeld de Orato, Marisa, coordenadora. Muito coordenador. obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês, é, poder compartilhar né, um momento difícil para todos nós, mas que juntos a gente vai, com certeza, velados que a gente consegue melhorar o nosso segmento de beleza. Muito bom, gente. Já vou de antemão pedir desculpa por qualquer problema técnico, cada um de suas casas tentando fazer aqui o melhor. E eu queria também apresentar o Emerson Neves, que é o nosso consultor jurídico aqui do de São Paulo, que ele vai participar não aqui no vídeo, mas nas interações. Se vocês tiverem dúvidas trabalhistas com relação a impostos, ele vai ficar de plantão durante toda a live e até depois dela para ajudar nessas questões também. Então, faça seus comentários, já estou vendo aqui que tem muita gente entrando aqui na live e eu já vou logo, logo começar com as perguntas, mas queria abrir, é, dizer também que nós temos uma cartilha, tá? Aí no link vai aparecer a, a cartilha para que vocês baixem o conteúdo e possam absorver essas dicas e mais dicas que o Sebrae tem para o setor de beleza para a gente enfrentar esse momento difícil. Queria falar com a Andresa, Andresa, que você pudesse explicar para a gente, pouca gente sabe, mas o Sebrae tem um papel muito importante de numa hora como essa e até em momentos de, fora de crise, né? de articulações com os sindicatos, com as associações, com as entidades que, estão, que são apoiadoras e reúnem os, todos os segmentos e o de beleza não é diferente. Queria saber o que tem sido conversado entre vocês, o é, que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Marcelle, é, é verdade isso, pouca gente conhece, né? E é bom a gente começar a live já, dando essa informação para os nossos, é, nossos colegas aí de beleza. Nós temos falado com as associações, principalmente a Associação Brasileira de Saúde de Beleza, é, o Pro Beleza, é, vários sindicatos no Brasil inteiro, é, sobre é, essa, essa, esse momento que nós estamos passando da crise Covid-19, muito novo para todos nós, né? mas tentando com conversas diárias é, chegar aí a pontos comuns que atendam as uh, necessidades tanto dos salões quanto dos profissionais de beleza. É, neste momento agora, estamos, uh, reunimos uma, uma lista de pedidos que o Sebrae leva ao governo. Assim que, é, assim que estiver completa, tá? acredito que ainda hoje. Já com o governo, também temos tido interações frequentes, levando esses pleitos, esses pedidos uh, das entidades que representam a beleza e também outros segmentos, é, fazendo com que o governo coloque os olhos, né, coloque atenção em cada segmento, com a sua especificidade, com as suas necessidades, é, e assim também uh, promovendo esse apoio que não é, uh, que não é muito visível, né? que não está ali no nosso balcão de atendimento, no call center, mas que também é bastante importante. Deixa eu aproveitar e falar sobre o atendimento, né? Que chamar a Maísa para trazer para a gente essa informação. É, o SEBRAE segue fechado, em boa parte do Brasil, aqui em São Paulo, todos os postos estão fechados presencialmente mas o conhecimento continua seguindo de forma digital. Então, você fique ah, tranquilo, agende sua consultoria online, 0800 570 0800, em todo o Brasil esse telefone toca. E você, do outro lado, é um especialista que vai te ajudar, ninguém precisa passar por isso sozinho, todo mundo preparado para te dar uma orientação, uma dica, te indicar para um curso online. Nós temos quase 120 ensinos à distância, então, é, tem bastante coisa para fazer é, sem deslocar de casa. Maísa, é, estamos recebendo muitos pedidos, muita é, necessidade de orientação dos clientes do setor de beleza, e eu já começo com a pergunta do Rodolfo Lucera, que diz, não podemos abrir nossos estabelecimentos? Seria importante você confirmar isso daí. Oi, Rodolfo, boa tarde. Rodolfo, realmente está, é, está estabelecido, né? pelo governo aqui do estado de São Paulo, e nas demais regiões também, o fechamento das, da, das, das empresas, né, atividades essenciais. Então, o salão de beleza, ele não está, ele está proibido de, de funcionar. É, e Maísa, é, que tipo de orientação nós podemos dar? E aí eu vou aproveitar já a pergunta da Adriana Silva sou manicure e trabalho em casa mesmo assim tive que parar pois as pessoas já estavam desmarcando queria uma orientação sobre isso como é que a gente pode continuar presente na vida do cliente é, sem poder abrir as portas para eles é realmente você não, não não deve nem receber na sua casa e nem atender é, um cliente na casa dele porque por conta né, da, de todas as orientações que a gente vem, recebendo. Você vai ter que fazer o que que você pode fazer é utilizar as redes sociais. Então você com certeza tem contato com essas clientes suas, né? Dá mais as clientes que são mais assíduas para você manter esse relacionamento com ela. Então o WhatsApp é uma ferramenta que bastante nesse momento. Dá dicas para ela, né? Como ela manter a higienização da mão, os cuidados com as trabalhar com uh, os maltes que ela pode estar tá buscando. Então, enfim, você pode uh, fazer essas ações. Muito bom. Andressa, queria te pedir também para comentar isso daí. É, o que, que já está disponível que o MEI, por exemplo, no caso do MEI, né, tem muita informação, tem muitas medidas para socorrer os pequenos negócios, mas ainda não tem coisas muito claras com relação ao MEI. O que, que já está disponível, que já pode ter agora de apoio? Sim. Uhum. É verdade, Marcele e colegas. E provavelmente a gente vai ter muitas dúvidas acerca disso, dessa questão do MEI aí no, com, os nossos, com os nossos colegas que estão assistindo. É, o que está disponível hoje é crédito. Então, você deve procurar, do banco que você já trabalha, verificar como estão as, as linhas de financiamento com juros abaixo do que iam sendo praticados, é, hoje a gente tem juros de 0,35% ao mês, 0,5% ao mês, que são bem abaixo do que estava sendo é, feito pelos bancos antes da crise. Então, hoje, para que é, você se mantenha aí é, estando o serviço impedido o crédito, estamos aguardando é, do governo algumas... É, orientações, determinações, é, ações que beneficiam o MEI, mas elas ainda estão é, nesse, no aguardo. Né? Então, sabemos que há uma, uma preocupação é, com o MEI, especialmente o MEI Beleza. Acho que é importante que vocês, é, que vocês é, saibam, pensem e conversem sobre isso com os seus sindicatos e associações está é, especialmente afetado, porque das categorias em que nós temos mais volume de cadastros, que são alimentação fora do lar, é, comércio de roupas e acessórios, e beleza, é, beleza, certamente, é a única que não consegue hoje nem fazer o delivery, né? Porque exige um contato é, pessoal, físico, e hoje não está recomendado, definitivamente não recomendado, né, pelas questões de saúde. Então, beleza, fica com uma, realmente com um impedimento severo de faturamento. É, então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, só me perguntando, crédito já está disponível, todo mundo procurar o seu banco ou os bancos públicos, é, em São Paulo, Banco do Povo, por exemplo. É, e por outro lado um, aguardar do governo quais serão as medidas que apoiam o MEI é, Andres, deixa eu aproveitar e perguntar como o, o, esse setor está difícil de fazer faturamento é, já tem aqui bastante dúvida uma dúvida é da Elisa mas também tem a Joelma tem o salão e pago aluguel com a crise sem atendimento como podemos negociar com o, o proprietário Elisa e Joelma, é, todos nós, todos, sem exceção, estamos vivendo a mesma crise, né? Então, a gente tem que contar com a acessibilidade, o bom senso desses, a, dessas, desses donos de imóveis, das imobiliárias, enfim, desses, é, desses atores aí no, no mercado imobiliário, para negociar aluguel. Hoje eu recebi uma notícia muito boa da Associação Brasileira de Salões de Beleza para salões que estão em shoppings. É, é possível que, e aí vocês podem procurar a associação é, para tirar essa dúvida, quem tem, quem tem salão em shopping, é possível que o, o aluguel esteja suspenso pelos próximos dias, pelos próximos meses, é, assim como a taxa de promoção, que é cobrada nos shoppings, e também o condomínio com preço, com preço um, reduzido. Então, um, para shoppings é isso. Para quem tem um imóvel que não está dentro de um centro comercial ou shopping, é, é negociar mesmo, conversar com, com o locador e, e, e, e, prazo, tem pra uma redução temporária. Eu acredito que essa negociação, ela precisa ser feita e deverá ser é, bem sucedida, porque todos nós estamos vivenciando a mesma crise, né? É, Maísa, se você está nos escutando, é, Andresa, eu acho que está com um, um problema técnico no áudio da Maísa, Andresa, a Marta Costa está nos perguntando se clínica de estética também entra nessa questão de não poder abrir, não poder atender, só para deixar mais claro que tem bastante gente que não se vê como um salão de beleza, né? Uhum. É uma clínica de estética e acha que por esse motivo não posso estar dentro da, dessa obrigação. Explica para a gente, por favor. Aí a gente tem que verificar, bom, é, clínica né, é, um, é um nome que, que a estética usa muito, é, mas pode ser confundido com serviços de saúde né? que estão liberados. É, o, a estética não está liberada, então, que beleza, a estética não estão liberados. Tá, é, bom, bastante pergunta com relação a... Eu vou tentar aqui resumir as perguntas, tá, gente? Estou tentando ler todas, mas tem para dar mais chance de todo mundo perguntar. Ah, pres, é, o que fazer no caso do salão que parou de faturar abruptamente, não tem fluxo de caixa e precisa pagar as contas? Nesse caso, é melhor fechar? É a pergunta do Cláudio. atividades, nesse caso de, né, de um caixa que não é suficiente, é, tem que ser estudado. Você não pode suspender e daqui a pouco, poucos, poucas semanas, né, dois, três meses, ter um custo maior para reabrir do que fosse para manter o negócio suspenso neste momento. É, eu sugiro a você que procure as linhas de financiamento, crédito barato, disponível. É, tem que fazer essa conta com, com bastante é, acuracidade, né? tentar olhar com, com, com dados em mãos, com todos os dados em mãos, para verificar se é melhor suspender a atividade e, e depois retomar sem finalizar contato de hotel, sem, sem ter ter que fazer demissões, evitar demissões a todo custo, é, é, é uma dica para agora. Então, tudo que te gera custo, né, uma demissão, por exemplo, que vai te gerar custo, é melhor que você suspenda o contrato de trabalho e não demita. Então, o, o, o aluguel, é melhor que você negocie né, uma taxa mínima de manutenção para depois fazer os acertos quando as coisas voltarem ao normal, do que perder o ponto depois não conseguiu um ponto tão bom. Então, é, veja bem, não se desespere, há crédito disponível, é, o serviço realmente foi abruptamente é, impedido, né? deixou muita gente, deixou quase todo, né? é, sem, sem poder faturar de uma hora para outra, de um dia para o outro, nós estamos cientes disso, hum, mas tem que manter a calma e fazer conta olhar para dentro, revisar os contratos. Aí, Marcelo, eu já vou, eu vou falar do, né, do, da revisão de, de serviços. Aproveitar olhe... o tempo, né? Exatamente. Olhe para o seu plano de telefonia, olhe para o seu plano de internet, é, veja quais são os serviços que você tem contratados, que geram custos mensais, revise isso tudo para deixar o mínimo possível é, e, e, e, e conseguir e manter aí a retomada dos negócios. É, eu queria falar assim um pouquinho, né, todo mundo está fazendo um monte de perguntas, sim, mas o jeito é só empréstimo, não tenho como faturar nesse momento? Tem alguma coisa que dá para fazer para ainda faturar, que é a questão dos combos? Né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Tem, tem alguma coisa, sim, é, para vocês pensarem, né? para nós pensarmos juntos. O primeiro, a, a primeira movimentação que a gente tem visto é a compra antecipada, ou venda antecipada. Né? Então, como é que o salão faz? Ele disponibiliza o serviço para uma compra imediata, para executar esse serviço quando não houver mais impedimento uh, da prestação, do corte, da escova, do, enfim, da manutenção das luzes, de, de todos os serviços que tem aí, é, tanto... Salão de Belezas, esmalteria, barbearia, centro de estética, depilação, maquiagem, então falando de todo esse combo de beleza, tá? Quando eu falo salão de beleza, podem entender como esse conjunto inteiro. Então é, essa, essa, o primeiro é uma primeira é, dica e é uma observação que a gente tem feito no mercado. É, o, o, ontem numa, numa reunião que nós estamos trabalhando é, a gente brinca, né, Marcelo? Falando, a gente está trabalhando 24 por 7. Exatamente. Então, ontem, domingo, a gente teve é, uma reunião até a até noite, final de tarde à noite, e eu ouvi um caso assim. É, vence um voucher, né, de serviço, e, e era um promocional. Três vouchers eram uh, disponibilizados e o pagamento de dois. Então, uma espécie de promocional em cima dessa venda antecipada. Essa é uma ideia. A outra ideia é que você é, intensifique a venda do home care, né, do produto cosmético que você tem em estoque. É, mas, isso tudo acontecer, eu acho que eu e a Marcela a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, como vocês forem perguntando, precisa ter uma conexão com o cliente, né? Precisa manter aí essa conexão viva com o cliente, mas acho que daqui a pouco a gente entra nesse assunto. É, acho que era importante falar, porque é, muita gente aqui fazendo perguntas com relação a. a tô, tem um espaço de cowork, de auto-maquiagem, fecho, coloco uma sala, e já estou pensando em fechar porque não, não vou conseguir. Essas questões, quem tem condições de sair desse aluguel, você indica que saia, né? Quem tem sim. Se você, se você aluga por agenda, né? Se você tem uma agenda cheia e está ali naquele momento, alugando aquele, aquele espaço do coworking e isso não vai te causar um transtorno para retomada depois, é, é, é bom que você repense esse custo. Ah, o Moisés está fazendo um comentário, que acho que é importante esclarecer. Uhum. Vou atender alguns clientes, porta fechada, com todo cuidado, protegendo o cliente e, e nós. Mesmo assim, estou com medo de fiscalização. Moisés, pode seguir fazendo isso, Andresa? Moisés, nome, dele. Pois é, depende de que estado você está. Como eu estou falando de Brasil e do Nacional, eu consigo te dizer com certeza, porque seria impossível conhecer os decretos de, todos, de todas as prefeituras, né? porque geralmente é o prefeito que está fazendo esse projeto hum, e determina que tipo de negócio pode permanecer aberto ou não. Mas eu vou dizer que é, a orientação de saúde é que você não tenha contato com outras pessoas neste momento. Ah, tem uma pergunta aqui da Karina, que eu até vou pedir para o Emerson escrever, tá, Emerson aí nos contatos. abriu o a 30 dias, mas não paguei a primeira parcela por conta do valor que veio R$199,00. Essa parcela não é do MEI, viu, Karina? O MEI é. não tem uma parcela alta dessa, é no máximo R$ 58,00, R$ 55,00, tá bom? Essa parcela não é do MEI, você pode ter recebido outra parcela, mas eu vou pedir até para o Emerson colocar aqui, explicar o valor da parcela do MEI. E tem muita gente perguntando se vai é, prorrogar o prazo de pagamento do MEI também, também vou pedir para o Emerson aqui explicar, porque vai haver um, uma prorrogação, sim, do pagamento do, do boleto, do DAS, né, que você paga todo mês. É... A Karen está dizendo, como é que eu vou prometer um serviço futuro sem saber quando vamos reabrir? E alguns não vão conseguir abrir, complicado. E alguns perguntando quando isso vai parar. Não tem como cravar, né? Olha, de verdade, nunca vivemos isso antes, né? Então, não tem como saber. É, nas previsões mais otimistas, a gente tem aí dois meses pela frente de interrupção da maior parte dos serviços. É, nas não tão otimistas, a gente tem aí três meses pela frente é, de interrupção de serviços. É, e, Karen, você tem toda razão quando você se pergunta e pergunta para a gente como é que faz uma venda que a gente não sabe quando né, vai poder cumprir o serviço. É, esse ponto é bastante importante, não só pelo tempo, não só pela linha do tempo. Porque quando você tem uma relação boa com essa cliente, e a gente tem visto no Brasil inteiro, clientes se manifestando é, de maneira bem favorável e positiva, querendo apoiar as de beleza e os salões, é, mas também como gerir isso, né? como fazer a gestão dessa venda. Por quê? Porque é, você está você tá colocando a disposição, um serviço que vai ser cumprido daqui a um tempo, e aí você tem que verificar como é que fica o rodízio de profissionais nisso, né? Como é que fica a parcela, o split, A né? divisão do faturamento entre o salão e o profissional neste momento. Como é que fica a agenda quando você reabre, né? Parte da agenda tem que ser dedicada à venda que foi feita antes, e a outra parte... Não pode deixar, não, a gente não pode esquecer da venda imediata, né? Pessoal, a gente só posterga o problema para depois. É, mas mesmo assim, Karen, tudo isso é, compõe um conjunto de tentativas, tá? É, é, um momento realmente é difícil, é, merece que a gente se debruce sobre ele é, de maneira é, séria, de maneira um, criativa para que a gente consiga manter o faturamento. Esperar, esperar a, a posição do governo também em relação ao meio, beleza, uh, para verificar como é que pode ser feito esse apoio, se né, vai haver um apoio financeiro. Uh, e, e o crédito, está à disposição. A, a Jane está no um comentário, a Jane Bottini, as clientes estão fazendo em caso que não podem, ou que podem, com medo de sair, outras nem estão para não gastar porque não sabemos como que vai acontecer. É, é. Queria que você aproveitasse com essa pergunta, Andresa, e falasse um pouquinho. É possível que o cabeleireiro mande para casa... Um, um shampoo, um produto, um tratamento de fácil uso Que ela costumava fazer no salão Com algumas dicas de como usar nesse momento Para a pessoa não ficar sem, sem os cuidados É possível, é recomendável que faça isso? É possível, é desejável até Se você conhece uma cliente a ponto de saber Qual é o produto que ela utiliza né? Uma determinada linha, um determinado produto e ela utiliza, você, tem... você pode você e pode, deve oferecer é, essa venda que é a delivery, né, de home care, ela está liberada e ela pode acontecer a qualquer momento. Uh, e aí, uh, com relação a essa entrega aí do home care, é, acho que a gente precisa pensar um pouquinho com relação a que esse é um tipo de mercado em que o contato com o cliente é sempre muito próximo, né? É, é, é, às vezes, o, a dona do salão é quase que uma confidente, né, dessa cliente, e, as, e eles vão sentir falta dessa troca semanal, né? O que você acha que, que quem está assistindo agora pode fazer para se manter vivo aí na, na cabeça do cliente durante esse período? Esse é um ponto bastante importante. É manter aquecido esse relacionamento com o cliente. É muito importante que a gente é, trate é, com bastante atenção as redes sociais. Ah, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o WhatsApp com dicas que são de beleza, mas também podem ser dicas de bem-estar, dicas de saúde, dicas de alimentação, dicas de atividade física, é, uh, influencers que a cliente, esse cliente podem seguir, é, encontrar uma maneira de... É, aproximação e de fazer com que esse cliente mantenha o vínculo com o salão de beleza, né? Revisar os seus postos que se foram mais curtidos, aquele super penteado, aquela coloração, aquela descoloração que foi feita, que foi muito curtida, faz novamente o um post, para os clientes mantenham acesa essa curiosidade e esse relacionamento com, com o cliente. Daí podem surgir vendas, né? essa venda antecipada, e, e quando se volta, né, e tem, sabe qual é, volta ao serviço, é, o interesse também é, se mantém. A gente tá, tem falado muito, né, orientado muito os consultores, é, os, os clientes, né, de manter a sua presença online, né, aproveitar para ir para as redes sociais, manter sua marca aquecida, Sim. e a gente entende que de uma hora para outra, às vezes você ainda não começou a fazer isso, fica difícil fazer sozinho, tá? Então, é, podem agendar uma consultoria disso para fazer, para saber mais sobre a com a consultoria ou também com vários cursos de ensino a distância que também nós temos que é só acessar aí no sebrae.com.br e consumir esses produtos é tudo de graça você assiste de casa com tranquilidade e durante esse período que vai passar que a gente está falando né as vendas vão cair mas o mercado vai continuar o mercado de beleza não vai parar uhum. ele vai voltar e é importante vocês já estejam preparados fortalecidos a Juliana Vieira está dando uma dica aqui que eu acho importante para dicas de lifestyle para que possamos manter esse vínculo com nossos clientes. Mas Sim. venda de serviço antecipada, como controlaríamos os depósitos, caso o financeiro do salão também não esteja trabalhando? Como é que ah. vai controlar esse uhum. dinheiro? É importante controlar, né? Importante, né? Oi, Ju, tudo bem? Eu acho que é a Ju Vieira que está conosco aí em vários grupos de WhatsApp. Que bom você confirmar essa, essa dica. A Ju trabalha num salão bem grande aqui no país. É isso, né, mantém a questão com que faz tá diferença para nossa nosso cliente. Ah, vamos lá. Tem alguns clientes de pós-cirúrgico que depende... A Angélica diz que tem um cliente de pós-cirúrgico que depende de mim para sua recuperação. Ela uhum. deve ser de estética, né, de massagem, essas coisas. Tem alguma dica para eu continuar com elas até que acabe? Tem, tem uma dica importante aí para quem atende idosos, é, pés diabéticos, é, quem está em, em convalescência, né, que é o caso da, dessa, dessa nossa colega, que é a, a paciente e a cliente. Uhum. É, nesses casos, vocês precisam dar é, autorização do médico que acompanha essa pessoa. Então, se é uma pessoa, por exemplo, com pés diabéticos, você precisa fazer ali um serviço de podologia ou pedicure, então o médico dessa pessoa vai liberar o acesso para que esse serviço seja feito, tá? Nesses casos, assim, uma, pode haver sim, uma liberação médica. Por exemplo, a pessoa passou por uma cirurgia e precisa de massagem é, pós-cirúrgica. Então, o médico pode se liberar a para esse, esse procedimento. Então, havendo a liberação médica, então, pode-se fazer. Estou tentando ver, que foi a pessoa que perguntou, mas já entraram muitas perguntas aqui, mas eu vou fazer a pergunta dela depois, se eu, se eu conseguir uhum. resgatar, eu falo quem foi. Tem um uhum. salão na minha garagem. Uhum. Posso continuar atendendo? Não pode não pode atender pessoas, é, não o contato físico é, que o serviço de uh, beleza exige é, não está recomendado, não está. E o salão que é na sua garagem, é, provavelmente você você é uma MEI, é, ele é chamado de domiciliado. Então, uh, existe um MEI estabelecido, que é aquele que tem um... um, um uma loja, num aluguel ou uma loja própria, e o domiciliado. É, provavelmente não vai haver, a, você estando dentro da sua casa, não vai haver uma, é, uma fiscalização que chegue até você, mas a recomendação de saúde neste momento é que você não receba ninguém para a sua segurança e para a segurança do cliente. É a mesma pergunta do Fábio Muniz, só para a gente é, só ilustrar, que ele diz que tem, a esposa tem um salão de beleza, ela trabalha com horário exclusivo para atender só uma cliente na hora marcada e não tem manicure. É, e antes e pós de atendimento é feito esterilização, uso de máscaras e luvas. Ainda assim, não é recomendado que faça, Andresa? Olha, é, os agentes de saúde, né as nossas autoridades de saúde, dizem que não. E aí, eu estou colocando aspas na fala, porque é uma recomendação de saúde, que não é a nossa área, né, aqui no Sebrae. Mas é, a ideia é que se faça realmente uma quarentena e não se receba gente, não se visite gente nesse momento. Ah, aqui é a Gilmara Alencar está perguntando uma dica para quem possui loja de maquiagem, de produtos de maquiagem, né, estou entendendo. E, delivery, vender online, vender pelo WhatsApp, vender pelos canais é, das redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, pegar essas clientes aí nos, nas, nas redes novas que elas gostam e vender delivery. Ah, a Rainy Michele diz que eu estou em construção da minha casa e, e então eu fiz um financiamento e tenho um salão na minha casa. Será que consigo fazer um empréstimo no meu nome? Pois não pago aluguel, mas tenho outros gastos. Depende do banco, mas é, essa informação só o banco pode te dar. Acredito que sim. Sem problema. E o a Rosana Baldo perguntar: o tono tem algum direito? Olá, pessoal. Voltamos. Vamos dando um ok aí, um sinal se vocês estão conseguindo nos ver. Porque tivemos um problema técnico, caímos, mas já estamos de volta. A Maís ainda não conseguiu ser reconectada, mas eu vou seguir aqui com a Andresa. Tudo bem, gente? Dá um joinha aí para ver se vocês estão conseguindo nos ver. E aí eu vou, eu vou repetir então a pergunta... Importante, aqui que a nossa colega fez da dica, uma dica importante, né, Andresa, que você ainda não tinha visto, é se ela pode mandar kit de esmaltes para que a pessoa faça em casa, né? Um delivery com kits só para durante aquela semana a pessoa consiga esmaltar em casa. Sim. Pode repetir isso, Andresa, por favor? Porque eu acho que foi na hora que a gente caiu. Sim, é uma ideia muito boa é fazer kits para venda, né? Ela pode vender que é descartável, e alugar que não é descartável, né? E aí, só tomar cuidado com as regras sanitárias, com os pérfuro cortantes, que são necessários para o serviço de manicure, ela garante né, o, a, a perfeita higienização dos pérfuros cortantes, então, pode ser feito, sim. Tenho minha maquininha de cartão com aluguel ainda, vale a pena cancelar? nesse momento, o aluguel da maquininha? Muitas, muitas empresas que alugam maquininha estão fazendo prevenção é, do aluguel durante a crise. Então, antes de parcelar, eu pude saber quais são as condições, mas é um custo que você não for usar, não, não há problema nenhum em refazer depois, né, em, em recontratar, contratar novamente depois desse período. Mas procure saber primeiro sobre, sobre é, a condição durante a crise. Eu vou fazer aqui a pergunta da Silmara, Andresa, não sei se você vai conseguir responder, e senão a gente pode direcionar para o um consultor de finanças ajudar ela sobre isso. Tá bom. O que você acha de eu tentar vender minha clínica de estética completa por 150 mil? Sendo que o meu investimento foi de 230. Já tem uma base de clientes de 70 em média e ativas 27. Mas, como agora parou, não consigo manter os custos. Ela quer saber se acha que ela tenta vender, faz as contas melhor aí para ver se vale a pena vender, ou se puder segurar um pouquinho para o mercado voltar. Qual que é a sua sugestão? Eu acho que você deve procurar uma consulta de do Sebrae para verificar se você conseguiu ou consegue ou já conseguiu cobrir o seu custo, o seu investimento inicial. Vender sem cobrir o seu investimento inicial é, precisa ser uma decisão um pouco melhor de estudar, então é, sugiro que você é, faça esse, esse pedido ao SEBRAE, a gente pode te orientar online e, e você vai estudar o seu caso especificamente, mas a, a princípio acredito que você tem que estudar esses números melhor é, para saber se tá a venda vale a pena. Vou pedir aí por... para que... colocar no ar agora que você precisa estudar melhor. Vamos colocar no ar aí o... 0800 hum. para que você possa ligar você e todo mundo que tiver uma dúvida agendar sua consultoria, falar com consultor de finanças, de marketing hum. de RH, porque nessa hora todo mundo precisa saber o que fazer com o colaborador é, consultor jurídico, pode te dar orientação de impostos, trabalhistas liga do outro lado da linha, não é telemarketing, é um especialista que vai te atender hum. ah, tem uma pergunta aqui da Miriam é, o meu segmento é cosméticos sensual está totalmente parado e não estou conseguindo inovar. Será? O que, que ela pode, a gente pode falar para ela? Você vende cosméticos sensuários. Tá? É, eu acho que você consegue vender delivery, você conseguir vender delivery, você pode fazer a aplicação via as redes sociais, e é, continuar suas vendas normalmente. Você não pode é, fazer, é ter uma loja aberta e receber clientes. Mas qualquer tipo de cosmético, é, você pode fazer a venda delivery, mas, para ativar a venda, é muito bom que você consiga fazer campanhas promocionais online nas suas redes sociais é, e outros, outras ferramentas que você pode também conhecer ah, navegando aqui no site do sebrae ou solicitando essa, essa conversa com um especialista. É, Andresa, não sei se você tem informação, mas se você não tiver, acho que o Emerson tem. Muitas pessoas perguntando, como o Eduardo, você pode me dizer se o MEI poderá solicitar seguro desemprego enquanto durar a pandemia? Não sabemos ainda, Eduardo. É, sabemos que tem uma, um, um recurso, um valor previsto aí pelo governo de R$ reais para quem está no cadastro único. Existem alguns meios no cadastro único, mas... Hum, é, aí os nossos consultores da área de, de tributação, finanças, é, podem explicar um pouco melhor para vocês, e que, é que pode fazer a solicitação dos, é, dos 200 reais prometidos pelo governo por mês. Mas, um, acerca, de, acerca de, uma, de um acolhimento previdenciário para o beleza, nós estamos aí aguardando ansiosamente, é, do governo, qual é a medida que vai ser tomada. Não sabemos ainda, esse é um dos nossos pleitos, ontem, a noite, reunião que eu disse a vocês agora há pouco, com as associações, nós redigimos novamente o um pedido para de beleza, e são uh, muitos, nos preocupam bastante, quase um milhão de pessoas hoje no Brasil, 970 mil no mês, beleza, e é um pedido que o CEDRAE está é, levando o governo é, para uma negociação e para fazer também os nossos governantes é, perceberem, tanto como, como um, um segmento que tem um volume enorme de gente, né, mas também com a sua especificidade, estando agora, nesse momento, completamente impedido, é, fazer o serviço. O Regis Rive eh, traz uma informação que eu acho importante, já está pensando no futuro, já está otimista que nós vamos passar por essa fase. Ah, eu aumentei o valor do corte de cabelo em novembro de 2019 uhum. para um faturamento rápido, voltar a trabalhar com preço antigo. É uma solução quando liberar o trabalho? Voltar a trabalhar com preço ah, antigo? É barbeiro. É barbeiro, é isso, né? Você tem que barbeiro. Isso. Bom, se ele tiver uma barbearia. Né, profissionais parceiros é, que trabalham com ele, essa decisão precisa ser tomada junto com os profissionais parceiros. É, mas sempre para uma retomada, é sempre muito bom que se tenha um profissional. Você pode fazer o seguinte, você Isso. pode fazer o seguinte, verificar nos primeiros dias da reabertura se vai haver necessidade de você fazer um, um, um promocional, né, um preço promocional. Se a demanda estiver muito alta, como eu acredito que vai estar, porque vai ter uma demanda reprimida, né, é, nesse, nesses dias de impedimento, é, você pode manter o preço que você, é, que você vem praticando. Sugiro a você que um, dois dias é, da, da retomada aí para verificar como é está o serviço, como é está a demanda para o serviço. Marcelo, você nos ouve? Sim, estou ouvindo, agora estou ouvindo. É, Andresa, vamos caminhando aqui para o final. E Sim. eu queria que todo. Como tem bastante perguntas sobre isso, você pudesse é, fazer as suas considerações finais, Sim. relembrando tudo aquilo que o MEI tem direito. Muita gente perguntando se esses 200 reais é fake, se tem ou se não tem. Sim. O que, o que, que hoje está disponível para que o MEI de beleza possa acionar de verdade neste momento difícil. E as suas dicas finais, hein? Sim. É, então, vamos, vamos retomar aqui o nosso, nosso geral. É, vamos começar, então, do, do mais urgente, né? Como é que nós vamos nos sustentar nos próximos dias, nos próximos um mês, dois meses, é, sem, o, sem a prestação de serviço e sem faturamento? A primeira medida que já está disponível, novamente, reforçando com vocês, é crédito. É um crédito a juízo muito baixo e que pode ser acessado de maneira facilitada. Procure o seu banco e os bancos públicos. Então, isso já está disponível. Segunda questão. É... É muito possível que se tenha aí uma manifestação do governo aceita e do MEI é, e de, de, de, esse tipo de trabalho que então, está impedido de obter faturamento. Não há ainda é, notícia de como será, estamos aguardando. Então, nem o SEBRAE, nem ninguém tem essa notícia ainda. Então, esse é o um segundo ponto importante. Terceiro ponto, as entidades, os sindicatos, as entidades representativas, especialmente os sindicatos, têm trabalhado na, nos acordos entre si, laboral, patronal, é, promovendo é, saídas que são bastante importantes que se conheçam. Então, se você está em São Paulo, procure o Probeleza, o sindicato patronal, se você está em Recife e os municípios de Pernambuco, procure o sindicato lá, esses dois é, têm descontado aí como é, já, já produziram os textos de conciliação e podem dar respostas, por exemplo, sobre suspensão de contratos de trabalho, sobre... É, manutenção de renda mínima, então, esses sindicatos saíram na frente e já tem aí alguma, é, alguma orientação a dar. Quarto ponto, é, analise se você permanece aberto ou se você suspende as suas atividades é, finalizando contratos de aluguel ou, de, um, ou contratos de parceria entre salão e, e MEI, salão, salão e parceiros com outra natureza jurídica, isso é muito sério, preciso que vocês refaçam contas é, para que não se tenha um prejuízo lá na frente no retorno, que seja mais caro retornar do que fechar agora. Então, é, pense na possibilidade de crédito para manter o mínimo é necessário, evite a demissão, porque ela é cara, então, é, pode-se haver rescisão do contrato, né? procure o sindicato para verificar como isso é feito, e é, para seguir. Quinto ponto, não menos importante, pense numa venda antecipada, ou venda de produtos delivery, para manter um financiamento, perdão, um faturamento mínimo que seja, para que uh, vocês consigam, para que nós consigamos passar esse momento com é, a movimentação de, alguma, de algum faturamento, de alguma renda. E uh, conversem entre si, eu acho que é a dica final, Marcelo, porque é muito importante que se converse com o sindicato, que converse entre os empresários, nos grupos, é, para que surjam ideias e que vocês que apoiem é, e, e contem, consideram também para isso. Eu acho que o acolhimento agora, ter vocês próximos, ouvir vocês todo o tempo, é nosso principal papel, além de apoiá-los em todas essas ferramentas que eu vi, de gestão. Sem é, angústia que, que causa a interrupção imediata do faturamento, um é, tempo determinado, né, para que se isso. É, estamos esperando, vamos avisar você por todos os nossos canais, assim que houver uma, uma determinação de amparo por parte do governo. Tá bom? Neste okay. momento, é isso, mas nós estamos aqui é, todo o tempo para é, caminhar juntos durante esse, esse processo aí que, Deus quiser, vai se resolver breve. Bom, Andresa, muito obrigada pela sua participação, agradeço também o Emerson que segue respondendo as perguntas, só para a gente encerrar aqui, pessoal, as orientações ficam salvas nessa live, vocês podem assisti-la de novo, tem essa cartilha aí com as dicas do que elas falaram, é só baixar, ler com calma depois, você não tem nenhum grupo do Sebrae, a gente não montou grupo de WhatsApp, nada sobre isso, toda a sua dica, você liga para o 0800-570-0800, qualquer dúvida, desculpa, 0800-570-0800, ou entra no Facebook e nas redes sociais oficiais do SEBRAE. É, não precisem passar por isso sozinho peguem o um telefone, liguem, agende uma consultoria. Essa conversa que nós estamos fazendo aqui à distância, é possível você fazer com um consultor para tirar dicas específicas do seu negócio, é a consultoria online. São disponíveis em todo o Brasil, para te ajudar a passar por isso da melhor forma. Obrigada pela audiência. Amanhã é uma live específica de MEI às 17 horas. Então, quem ainda tiver com dúvida específica de MEI, volte amanhã às 17 horas. Estaremos aqui. Obrigada pela audiência. Deus abençoe e até a próxima.